cumprimentar a todos, nós estamos iniciando a campanha pela busca do Espírito Santo para que ele possa nos alinhar à vontade de Deus e a gente possa estar cada dia mais na presença do Senhor a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro em primeiro lugar nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça e aí as demais coisas nós serão acrescentados. Então, como que nós podemos ver o Reino de Deus se não for pelo Espírito Santo? O Reino de Deus, ele não é pão, não é comida, não é bebida, mas ele é paz e alegria no Espírito Santo. E aí nós vamos aprender essa semana na campanha. Buscando como nos alegrar na presença de Deus, para que o pilar, o primeiro pilar e o principal pilar das nossas vidas seja erguido. Porque o homem que está separado de Deus, ele já está morto. Então, tem muitas pessoas que têm fé, mas a sua fé está morta, porque a fé não tem ação. A fé não consegue produzir seus frutos e aí nós vamos buscar o Espírito Santo porque sem o Espírito Santo nós não temos como produzir frutos da fé para Deus e para as pessoas próximas de nós. Então a busca pelo Espírito Santo, colocar o Espírito Santo em primeiro lugar é colocar Deus, Jesus em primeiro lugar e buscar a justiça. O que, que é a justiça de Deus? A justiça de Deus não é como a justiça dos homens, que elas podem ser corrompidas. Você pode ver aí, faz emenda, muda lei, é, prende bandido, solta ele. né? A gente vai vendo que as leis, elas não são... Os juízes, eles não, não agem na justiça. Mas a justiça de Deus ela está acima do bem e do mal. A justiça de Deus, ela serve para abençoar e ela serve também para poder condenar. Então, nós estamos buscando a justiça de Deus não para sermos condenados, mas para sermos livres e sermos abençoados na presença de Deus. Então, essa semana vai durar sete dias nós vamos estar fazendo essa campanha Porque a partir do momento que nós buscarmos a Deus O reino e a sua justiça Praticar a palavra de Deus A justiça de Deus vai se manifestar na sua vida E manifestando na sua vida vai abençoar as pessoas ao seu redor E quando nós somos abençoados as demais coisas nos serão acrescentadas. Primeiro, nós temos que ser abençoados e nos tornarmos abençoadores. Para que as bênçãos do Senhor se manifestem com plenitude na nossa vida. Então, nesse momento você pode estar pensando, olha, eu vou buscar pelo fulano, para o cicrano. Não. Você vai buscar para você o Espírito Santo. Por quê? Na nossa vida nós temos 12 pilares. 12 pilares que eles têm servido na nossa vida. E um deles é o principal, é Deus. O seu pilar de comunhão com Deus, de comunhão com Jesus, com o Espírito Santo. Se esse pilar tiver caído, você pode levantar o pilar das finanças. Você pode levantar o um pilar familiar, o um pilar de vida social, da saúde, mas isso pode não trazer alegria. Quantas pessoas têm tudo aos olhos humanos, material, mas ele não tem paz, não tem alegria, está depressivo. Outros estão com problema sério, até mesmo buscando suicídio então você vai compartilhar pelo menos com uma pessoa para que uma pessoa venha ouvir também essa campanha. Se ela fizer, ela ouviu a voz de Deus. Se não fizer, amém. Bom, então, ao invés de você orar pela pessoa, manda a campanha para a pessoa, porque esse período nós temos que ir de nosso pilar e não tem como você comer pelo outro e nem e fazer as necessidades fisiológicas por alguém. Alguém não pode falar para você, olha, mastiga e engole para mim que eu vou estar alimentado. Isso é uma mentira. Então, cada um tem que se alimentar e cada um tem que também fazer suas necessidades fisiológicas. Assim como vestir, se cuidar, beber água, comer. Nós temos que ter a responsabilidade também. Você está passando aí de ver, dificuldade, adversidade e você pensa assim que não tem jeito. É mentira do seu sentimento. O seu sentimento está mentindo para você. Porque a saída. A última palavra tem que ser da boca de Deus. Se Deus não te disse nada, então vamos buscar a presença de Deus. Porque no tempo de Deus... Se você se humilhar diante da potente mão de Deus no tempo dEle, Ele exaltará você. Tem pessoas que vivem humilhadas uma vida inteira. A Bíblia não fala, olha o que está sendo humilhado vai ser exaltado. A Bíblia diz que o que se humilha, você decide se humilhar na presença de Deus, no tempo de Deus, Deus vai te exaltar, Deus vai te recompensar, Deus vai te dar escape, saída. Porque Deus quer que você vença. Hoje você está passando adversidade. Amanhã também você pode passar. Mas Deus quer te dar tempo de paz, tempo de vitória, tempo de recompensa. Porque você é mais do que vencedor naquele que te chamou, que é Jesus Cristo. Então, nós vamos fazer a oração agora. Compartilhe com alguém. Ainda tem jeito. Só que. Para você resolver seus problemas todos de uma vez, você não vai, te, não vai resolver. Deus vai te ensinar a resolver. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que você vai ter que fazer. Você vai ter que enfrentar sua timidez, você vai ter que enfrentar seus medos. E sem o Espírito Santo, você não vai conseguir quebrar as barreiras que estão tá dentro de você. Para você vencer as muralhas que estão do lado de fora. Você só está vendo muralha do lado de fora, porque tem uma muralha dentro de você. E hoje Deus quer derrubar essa muralha. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha perdoar minhas falhas. Às vezes eu quero fazer as coisas do meu jeito, e do meu jeito não está dando certo. Senhor, Tu conhece as minhas falhas, as minhas dificuldades as minhas limitações, os meus muros, as minhas prisões que não são visíveis aos olhos humanos. Prisão do medo, do pânico, depressão, timidez, meu Deus, a pressão das adversidades. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha me ajudar. E eu vim aqui e firmo aliança com o Senhor que dentro desses sete dias eu vou tirar um horário para me poder orar, e não só isso, mas eu vou compartilhar pelo menos com uma pessoa, para que o Senhor veja que eu não estou brincando, mas que eu creio na Tua Palavra, e eu vou enviar para uma pessoa, no mínimo, Senhor, ensina essa pessoa, fique em silêncio, põe a mão no seu coração. Senhor, a partir de agora, Espírito Santo de Deus, nós invocamos a Tua santa presença. Espírito Santo que estava quando não havia nada e o mundo foi criado e as galáxias foram criadas. Você estava lá. Espírito Santo que tem vindo sobre a face da terra, fazendo com que o homem seja convencido do erro, do engano, do pecado... E pecador é aquele que erra o alvo. E pecado é aquele que continua errando. Então, meu Deus, o Senhor perdoa as nossas falhas e ajuda a gente a acertar o alvo. Nosso alvo é o Senhor. Que esse pilar, nossa vida, seja erguida na Tua presença, meu Deus. Ensina-nos, Senhor, nos prepara para um novo tempo. Ensina-nos, Senhor, a viver cada momento, mesmo em meio à tribulação. Nós sabemos que se estivermos na Tua presença, a tribulação vai produzir em mim e nessa pessoa a paciência. E a solidão, meu Deus, que essa pessoa sente de estar sozinho no meio das dificuldades, não vai roubar a certeza da Tua presença. Deus está te ensinando a viver, Deus está te ensinando a sonhar. Deus está te preparando para você ver todas as promessas que ele tem para a sua vida. E você vai conquistar. E Deus vai te ensinar a obedecer. Deus vai te ensinar a amar. Enquanto você espera, Deus vai te ensinando a adorar. Então, coloca o seu coração e fala, Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te adorar, não importa se é na pobreza, na prisão, na escassez, na seca, no calor, na dificuldade, ou na bonança, nas riquezas, nas bênçãos futuras, ensina-me, Senhor, fala para Deus, Deus ensina-me, eu preciso aprender, meu Pai, a erguer a minha vida com o Senhor, então eu te peço que o Senhor venha reinar, venha tomar lugar na minha vida me ensina a enxergar o teu reino me ensina a ver coisas maiores do que as minhas dificuldades em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo durante essa campanha você vai fazer um propósito com Deus você não vai reclamar você vai fazer um propósito com Deus você não vai reclamar, você vai fazer um jejum para não reclamar você põe uma fitinha no braço, uma pulseira, um anel, alguma coisa para te lembrar que você está fazendo uma aliança com Deus. E aí você vai olhar, toda vez que você for manusear com sua mão, você vai olhar para sua mão antes de você falar alguma coisa e respirar fundo. E aí você olha para o anel, para a fitinha, para alguma coisa que você vai pôr no seu braço, e você vai falar, eu fiz... Pacto com Deus. Você vai respirar fundo, não vai reclamar, porque essa semana você está buscando erguer o pilar da sua vida, que tem que ser o principal, que é a sua vida com Deus. Porque a partir disso, Deus vai começar a abrir o seu entendimento, a sua mente e começar a dar soluções para as coisas que não tinha. Deus vai começar a abrir as portas para a sua vida. Amém? Fica com Deus. E amanhã nós estaremos retornando. Mas lembra. Faz. Obedece. E grande vai ser o poder de Deus sobre a sua vida. Se você está pensando em buscar pelo marido, pelo filho, pelo... Não. Senta com a pessoa. Põe o celular para ouvir, se é filho, se é alguma pessoa mais simples que não, não, não sabe mexer com o celular, mas se a pessoa tem celular, envia para essa pessoa, porque ela tem que começar a assumir o compromisso com Deus. Nós não estamos falando de igreja, religião, a pessoa pode estar em qualquer estado, qualquer situação. Deus é poderoso para mudar a história Assim como mudou a minha Deus vai mudar a sua também Mas você vai ter que obedecer tá? E essas são coisas simples São essas coisinhas aí que você vai ter que obedecer E Deus vai honrar você Honra Deus primeiro Para que Deus venha te honrar Muitas pessoas querem ser honrado Mas ele não quer honrar então você vai honrar Deus primeiro, primeiro se para depois se Fica com Deus. Deus te abençoe e ilumine.